E aí, meus másteres preferidos? Agora você vou ser bem direta, porque eu estou muito curiosa no que, que você é realmente bom. Comenta aqui embaixo, eu quero saber. Você sabia que alguns estudos comprovam que nós já nascemos com partes do nosso cérebro mais desenvolvidas do que outras? Pois é. O nosso cérebro ele é formado por músculos e nós temos que exercitar ele sempre. Ficar parado simplesmente não dá. Exercitar o cérebro é exercitar as suas habilidades. Tanto as que você já tem desenvolvido, quanto as que precisam de evolução. Eu, por exemplo, eu não aceito profissionais já formados que ficam parados, apenas deixando o tempo passar, porque acham que não vão conseguir fazer outra coisa além do que eles já sabem. Na verdade, eu acho um absurdo. E aí eu te pergunto, por que uma comunidade é tão importante para eu dar esse passo, simplesmente porque viver sozinho é se enclausurar numa caverna, e como aquela famosa frase, é se ensinando que se aprende, você pode até querer exercitar e fortalecer as partes mais potentes para colocar os seus conhecimentos em ação, mas provavelmente você vai encontrar dificuldades nesse processo. E quer saber qual é a melhor parte disso? Você não precisa tentar tá, né? resolver tudo sozinho, como você faz sempre. Todo mundo é bom em alguma coisa, sem exceção. Nesse estudo que eu te falei, os psicólogos afirmaram que a gente pode ter até sete habilidades. Ou seja, você pode ser muito bom em até sete coisas. Olha que legal isso. Aí você pode me perguntar como é que eu descubro a minha habilidade como saber o que eu amo e ainda sou excelente fazendo bom aqui estão os quatro modos básicos de se exercer alguma atividade primeiro excelente são atividades que você é muito bom mas não liga e nem gosta tanto de fazer assim muitas vezes você quer passar ela para outra pessoa mas tem medo pois sabe que é muito bom nisso segunda é competente você é bom nessa atividade né fazendo você atende ao padrão mínimo de qualidade mas você sabe ver que outras pessoas podem fazer bem melhor do que você terceiro fraco quando você trabalha com esse tipo de atividade você geralmente erra faz meleca acaba estressada e se irritando Você odeia essa atividade porque você sabe que você não é nada bom nela e tem habilidade única Muitas pessoas não, não enxergam né, as habilidades únicas ou as especiais porque acham que foi muito fácil, é muito fácil ser ela mesma. Mas se você pensar a respeito disso, por essência, todos nós somos únicos. Comece reconhecendo que você tem uma habilidade única. Então, preste atenção em como e quando você usa isso. Para considerar uma atividade, né, uma habilidade única, ela deve necessariamente ter quatro características. Um, você tem que ter um grande talento e as pessoas têm que perceber e valorizar esse talento e elas vão comentar sobre ele, mesmo antes de você perceber que você está fazendo isso e botando ele em prática. Você ama fazer isso e quer fazer isso o máximo possível, seja na vida pessoal ou profissional. Você faz isso desde que você era criança e quando você faz, não é muito emocionante, nem muito especial, porque é natural, você nem percebe. Mas automaticamente as pessoas ao seu redor se sentem mais animadas fazendo essa atividade. Essa atividade evoluiu ao longo do tempo e ao longo da sua vida. Você foi melhorando ela, colocando ela em prática. E ela não tem limite para crescimento e nem desenvolvimento. Agora reconheça o quanto você é único, no que você é realmente bom e acredite em si mesmo. Enquanto... Você reconhece todas essas qualidades que existem dentro de você. Eu vou me despedir, dar tchau e te esperar no próximo vídeo.